Lisando a letra, me que l'orthographe toi, Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F, ou no Coquetel FM, já que a gente vai estar sempre falando de música, a gente vai conversar sobre uma música de lá de 1961. Essa música é do Serge Gainsbourg. Vocês devem conhecer ele, porque ele já apareceu em outras músicas aqui no canal. É, foi, na verdade, naquela música é, Je t'aime, moi non plus, que é muito conhecida, que eu acho que o título dela é entenda tudo da mais sensual das músicas francesas. Essa música é mais o início da carreira do Serge Gainsbourg, de 1961, e ela se chama En Relisant Ta Lettre. Então é lendo de novo, relendo a sua carta. E essa música, ela fala sobre uma carta que ele recebeu, que ele está lendo, e ela tá com alguns erros de francês. Então, ele lê a carta e aí depois ele faz um comentário sobre aquela frase, que está normalmente mal escrita. Então, vamos ver como que ficou essa música e como que é essa carta. Então, ela começa assim. En relisant ta lettre, Je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Então, relendo. En relisant. Então, pode ver que quando a gente tem um EN no começo, e aí o verbo termina em ANT, é o nosso gerúndio. Então, relendo, fazendo, comprando. É essa a estrutura que a gente vai ter em francês para o gerúndio. Então, en relisant. Relendo sua carta. En réalisant ta lettre, je m'aperçois, eu percebo que l'orthographe e toi, então que a ortografia e você são duas coisas diferentes. Ele fala ça fait deux, faz dois, ou seja, é uma expressão para dizer que são duas coisas distintas. Então, é uma maneira de falar que ela não é muito boa em ortografia. Né? En réalisant a lettre, Je me m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. deux choses différentes. Então ele começa assim, na carta, né? E a primeira frase da carta: C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. É você que eu amo. Então, uma frase ali bem direta, só que aí ele já coloca um comentário: Ne prends qu'un Então, não leva, o verbo prendre ali, tá nesse sentido de levar um. A letra M, né? Então ele fala, só leva um M. Ou seja, quer dizer que ela escreveu, C'est toi que j'aime, esse M, ela escreveu com dois M's. E aí ele fez um comentário ali. C'est toi que j'aime? Hum, ça ne prend qu'un M. Ne prend qu'un M. Então, só leva um M. Então a primeira frase da carta, C'est toi que j'aime par dessus tout, Acima de tudo. Então é você que eu amo, acima de tudo. E ela continua, Ne me dis Point. E essa frase ela é interessante porque ela mostra a estrutura da negação em francês. Lembra que a negação em francês ela é feita sempre com duas palavrinhas, que é o ne, e a gente vai ter uma segunda parte da negação, e essa segunda parte pode variar. Hoje em dia, o point, ele não é assim mais tão usado, antigamente ele era mais usado, mas a gente ainda pode encontrar, como você pode ver nessa música, o ne e o point. Para significar simplesmente não. E se você quer saber mais sobre isso, você pode clicar no cartão aqui em cima e ver o vídeo onde eu falo especialmente sobre a negação em francês e por que que ela é dupla e qual que é a história que levou ela a ser do jeito que ela é. Ne me dis point, então é simplesmente não me diga. Só que aí depois ele faz um comentário, porque ele fala Ne me dis point, il en manque un. Ne me dis point, il en manque un. Então, não me diga, só que ela está usando o ne e o point. E o um point é um ponto. Então, embaixo ele escreve, está faltando um. Il en manque un. E essa estrutura é bem interessante em francês, porque ela traz esse pronome que a gente não usa em português, que é o en. Lembra que o en ele vai aparecer quando... Tá faltando uma parte da frase. Lembra lá na escola quando a professora falava assim, ah, você tem que fazer uma resposta completa. Você não pode responder simplesmente tem. O que que tem? Tem ou existem duas maçãs. Essa é a resposta completa. Eu tive isso, não sei se vocês tiveram isso também. Então ali o EN, esse pronome, ele tá substituindo o que está faltando nessa frase. Então quando ele fala, il, on, mank", an Il manque un point. Essa seria a frase completa, certo? Então, il manque un point. Falta um ponto. Mas como o ponto já foi mencionado ali, quando a gente tirou o ponto, il en manque un. E a gente vai usar esse EN quando a gente tirou uma parte da frase ou que começa com DE. E nesse caso, é porque a gente tem o número especificado ali. Então, o número o que é? Um. Faltou um ponto. Então, il en manque un. Eu estou usando o número especificado da quantidade do que, que faltou, mas eu não estou dizendo o que, que faltou. O pronome que eu vou usar para substituir essa parte da frase que foi tirada vai ser o en. Então, il en manque un. Tá faltando um. Um o quê? Um ponto. Tirei o ponto, mas estou falando que faltou um. Eu vou colocar no comecinho da frase ali o pronome EN. Il en manque un. E lembrando que o IL ali no começo da frase, ele é, significa ele, né? Mas é como uma frase sem sujeito. E ela continua na carta. Que tu t'en fous. Então ela quis dizer, ne me dis point que tu t'en fous. Então, não me diga que você não está nem aí, que você está pouco se fudendo. Que lembra que o fu vem do verbo foutre, em francês, que significa mesmo foder, é um palavrão. Então, je m'en fous, tu t'en fous, a tradução seria você não está nem aí, só que ele é bem pesado por causa da palavra foutre. E aqui, de novo, a gente tem o pronome en, então je m'en fous, de alguma coisa. Certo? Eu tô pouco me fudendo de certa situação, de certa pessoa. Então, je me fous de quelque chose. E se eu tiro o de quelque chose, je m'en fous. Essa é uma frase que a gente vai escutar bastante pra dizer quando você não tá nem aí pra alguma coisa. Ah, je m'en fous. Eu não tô nem aí. E ela continua a carta: Je t'en supplie. E olha aí o pronome aparecendo de novo. En. Então, o verbo suplicar, ele vai pedir um complemento que começa com de, e. Então, je te supplie de quelque chose. Quando eu falo simplesmente, ah, eu te suplico, eu também vou usar o pronome, porque eu não tô falando do que que eu tô suplicando ou pra que que eu tô suplicando, eu só tô falando que eu estou suplicando, mas mesmo assim eu tirei uma parte da frase que começaria com d e. Então, je t'en supplie, eu te suplico. E ele faz o comentário embaixo: point sur le i. Ponto no i. Ponto sobre o i. Então, ela tá falando ali desesperada e ele está simplesmente friamente corrigindo o francês Ela Falando aqui, ó, "Je t'en supplie", você nem colocou ponto no i. Então, nessa primeira parte, o que que ela falou? Ela tá falando eu realmente amo você. Não finja que você não tá nem aí. E ele só corrigindo a ortografia. E ela continua: Fais-moi confiança. Então me faça confiança. Confie em mim. Je suis l'esclave. Então eu sou a escrava. E ele faz um comentário embaixo. Sans accent grave. Então, sem o acento grave. Então, porque provavelmente na palavra escrava que é escravo, ela deve ter colocado um acento grave e eu falar ah, não preciso desse acento, querida. E ela continua, desaparance. Então, primeiro é fé mal confiança, me confie em mim, mas eu sou escrava das aparências. Então, tem um problema ali com ela também. Ela está explicando a situação dela, que ela gosta dele, mas ao mesmo tempo ela é escrava das aparências. E ela continua, C'est ridicule, é ridículo. E ele faz um comentário embaixo que é muito legal, que ele fala, "Ser majuscule. E isso pode ser interpretado de duas maneiras para dizer exatamente a mesma coisa. Como se ela escreveu esse, C'est ridicule, então é Ridículo. Mas esse C, ela colocou minúsculo. Então, ele fez um comentário embaixo para dizer que o C era maiúsculo. Só que dizer C maiúsculo ou É maiúsculo tem o mesmo som em francês. Então, se eu falo para vocês assim, C majuscule, vocês podem entender como É maiúsculo ou C maiúsculo. C majuscule. C majuscule, C majuscule. Então, ali é um jogo com o um som, que pode significar duas coisas, mas as duas coisas vai estar tá corrigindo o C minúsculo que ela colocou quando ela escreveu. C'est ridicule. E ela escreveu esse C ridicule, por quê? C'était si bien. Ela continua. C'est ridicule, c'était si bien. Então, que ridículo a gente estar tá separado agora, porque era tão bom. C'était si bien. Esse C si na ideia de tão, c era então, bom, tem si bien, e ela fala, tu ça tudo isso me afeta. Então, eles devem estar separados agora, estava bom antes, aconteceu alguma coisa, porque ela é escrava das aparências, e eles estão separados, e ela tá falando, tu ça m'affecte, tudo isso me afeta, me afeta, e ele continua assim, ça, c'est correcto, isso, tá correto. Então, continua julgando o jeito que ela está escrevendo, por e simplesmente. Tu ça sais, m'affecte. Ah, ça, c'est correct. Tu sais, ma ça m'affecte. Ça, c'est correct. Au plus au point. Então, no mais alto ponto. Tu sais, m'affecte au plus au point. Então, tudo isso me afeta no mais alto ponto. Então, da maneira mais alta. Me afeta de uma maneira muito forte. E ela continua. Si tu renonces. Então, se você renunciar, e ele faz um comentário embaixo, como se pronuncia E isso é uma coisa muito francesa, é, de corrigir as pessoas, de usar... É, ah, você vai escrever da mesma maneira que a gente fala. Ou você fala da mesma maneira que a gente escreve. E é assim que eles vão dizer. Mas é como se pronuncia É da maneira que, isso, que a palavra é pronunciada, né? É do jeito que pronuncia. É do jeito que fala. A gente ia dizer, como é que escreve isso aqui? Ah, é do mesmo jeito que fala. Como se pronuncia Então ali talvez ela tenha escrito essa palavra renúncia com uma letrinha a mais, porque a gente sabe que o francês é cheio dessas letrinhas a mais que às vezes a gente não fala, então é muito difícil até pra eles. Não é só pra gente que é difícil de escrever francês, eles também se batem. Então ali talvez ela tenha colocado um U depois do E, escreveu renonce, que a pronúncia ia ficar meio parecida, mas ele falou, não, você é exatamente como se fosse pronúncia, é como se fosse pronúncia, só um e". Mas o que ela tá querendo dizer? Si tu renonces a me então, se você se recusar, eu falei renunciar antes, né? Mas eu acho que a tradução boa mesmo é recusar. Então, se você recusar a me escutar, a me escutar, e ela diz avec la vie, avec la vie, então com a vida. Mas talvez ela tenha feito um erro ali também para escrever vida. Talvez ela tenha escrito é, vida com como a vie que é uma, uma opinião, quando eu vou falar monavi por exemplo, monavi é a, me, a minha opinião, então vamos dizer que ela escreveu avec la vie, como se fosse com a opinião, só que ela queria dizer vida, por quê? Porque depois ela disse que ela ia acabar, então acabar com a vida. Então lá, se você recusar a me escutar, avec la vie, então, com a vida, e ele faz comentário embaixo, comme ça s'écrit, que é parecido com o que ele fez anteriormente, que ele falou, como ça se prononce, da mesma maneira que está sendo pronunciada, da mesma maneira que a gente fala, e depois ele, da mesma maneira que a gente escreve, porque aí o segundo, comme ça s'écrit, é da mesma maneira que a gente escreve, não acho que tenha uma coisa muito a ver com a maneira que ela escreveu, mesmo, porque o som vai ser o mesmo, mas são duas maneiras que a gente pode corrigir as coisas em francês e falar como ça se prononce ou comme ça s'écrit. E ela continua: Avec la vie, Jean, Então, com a vida, eu vou terminar. Então, eu vou me matar. Ela tá falando: se você continuar não querendo me escutar eu vou me matar. E ali a gente encontra o pronome de novo. Só que eu vou falar pra vocês que eu não sei por que esse pronome tá aí. Porque eu não sei da onde viria uma, um resto de frase que começa com D ou alguma coisa quantitativa. Pra mim são essas as regras que eu conheço que, que teria por que colocar aquele EN ali. É, se alguém de vocês souber por que o EN tá ali, vocês me contem. Porque eu não sei. Mas eu sei que algumas vezes são expressões é, feitas assim, e que não necessariamente o pronome vai estar tá lá para substituir alguma coisa, mas porque a frase foi feita, feita assim em uma situação e ela continua se repetindo. Mas para falar bem a verdade, eu não entendo por que o EN especificamente está ali no Jean Finiré. Mas o sentido da frase, então, é que com a vida ela vai terminar. Avec la vie, Jean Finiré e ela continua Por me garder tant de rancune. Então, para me guardar tanto de é, rancune, rancor. Então, para você ter ficado com tanto rancor de mim, por me garder tant de rancune, só que no meio dessas frases ele ainda faz um comentário e ele fala: "Ne Então, por me garder, e ele fala: "Ne rancune, Ou seja, ela escreveu garder com dois d's e garder só leva um d. Então, por me garder, tendo rancune, tu n'as pas de cœur. você não tem coração, il n'y a pas d'erreur, não tem erro. É isso mesmo, a culpa é sua se você guardou a rancor de mim, é isso que ela tá falando também. E ela fala, tu n'as pas de coeur, il n'y a pas d'erreur, là y en a une. Ele escreve, ele faz o comentário depois, então provavelmente ela errou a grafia da palavra coração, eu diria. É, pode ter sido outra também, <risos> mas mais para o final da música, ele faz um comentário sobre coração, que eu acho que talvez faz referência a essa parte aqui. E ele faz o comentário lá, il y en a une, ou seja, aqui tem um, tem um erro sim. Lembrando que erro em francês é feminino, e por isso que ele usa une. E de novo, o pronome aparece. O pronome é N, tá cheio nessa música, né? Então, aqui eu sei explicar, <risos> eu sei por que que tá ali. Porque ela fala, il n'y a pas d'erreur, ou y a pas d'erreur, porque é uma coisa bem direta, assim, então eles até comem o il da frente, a frase completa seria, il n'y a pas d'erreur, mas ela fala, y a pas d'erreur. Aí quando ele fala, lá, aqui, il y en a une. Porque eu tô falando um de novo, eu tô trazendo a quantidade do erro, então eu posso colocar o en na frente. Então, il, i, on, a, une. Eu coloco o en na frente do verbo, porque quê? Tá faltando a palavra erreur. Là il y a une erreur, là il y en a une. Nossa, Eu achei que essa música ia ser bem rapidinho de falar, mas ela tá muito coisa. É é porque tem muita coisa que, tipo, do francês que dá pra, pra falar sobre essa música, Essa sabe? música é bem diferente, é tá engraçada, né? O cara recebe lá, em vez de se ater ao, ao assunto e falar hum, coração com dois S não vai <risos> É, com dois é S. mas dá uma quebrada mesmo não, não daria, você recebe uma cartinha de amor cheia de... Não, mãe, eu te mandei uma cartinha de amor com meu nome errado é, isso é verdade. E ela continua. Je mourirai. Ou seja, eu morrerei. E ali, está o pronome de novo. E o en, ali, eu imagino que ele esteja é, substituindo o de alguma coisa. Porque quando a gente morre, a gente morre de, né? Ela morreu de alguma coisa. Jean mourirai. E essa palavra não existe em francês. É um erro... É, de conjugação. Que se vocês já estudaram o futuro simples em francês, a gente coloca o verbo avoir no final da do verbo no infinitivo, né? Ali é um erro porque ela tá simplesmente colocando a terminação do verbo avoir na no verbo morrer. Só que o verbo morrer ele é bem irregular. Então essa palavra não existe em francês, não é mourir. O correto é je mourrai sem o ri Será que é isso mesmo? Vou procurar a conjugação do verbo morrer. Morrer. Oh dia, acho. É. Je mourrai. Je mourrai. É quando ela fala Jean mourrait e na hora ele fala bem rápido, não né, para francês. E essa é uma das maneiras que os franceses mais gostam de corrigir, quando a gente fala alguma coisa errada. É, no começo eu até achava que era uma coisa meio arrogante, aí depois eu entendi que é um jeito deles de falar mesmo. Quando você diz alguma coisa, só ah, ça c'est pas français, pas français. Isso não é francês, isso que você acabou de falar não é francês, tem qualquer outra coisa mais francês que não é. Parece meio que tá te medindo, né, filho, o que você acabou de falar... É Qualquer outra coisa, francês que não é. Mas é super normal. Eles eles falam isso mesmo para corrigir, para dizer simplesmente que o que você falou tá errado. E ela continua: "Ne comprends tu pas?" Então é uma pergunta que ela tá fazendo a inversão, você não entende? Você não compreende? "Ne comprends tu pas?" "Ça sera ta faute." "Ça sera ta faute." Ela diz duas vezes ainda. Você não entende? Vai ser a sua culpa. Ou seja, ela tá falando, eu vou me matar, e já que você não tá querendo me ouvir, isso ainda vai ser sua culpa. Então, a foto, sassrata foto. E ele escreve embaixo o comentário lá, e há um pá. Ou seja, aqui tem um não. Ou seja, tá faltando um não para dizer que não vai ser culpa dele, coisa nenhuma. E nessa parte acabou a carta, e ele continua fazendo os comentários, mas a carta. Que ela escreveu acabou. E o comentário dele é o seguinte: Moi, je te signale que gardenal ne prend pas de. Ou seja, eu, eu tô te mostrando, je te signale, eu te aviso que gardenal não tem e. Ela não escreveu gardenal na carta, mas o que, que ele está falando? Referência ao remédio, o um remédio forte. Então, por causa disso, ele está querendo dizer Ah, você deve tomar um remédio, então quando você for escrever GARDENAL, não esquece que é sem E, tá bom? Mas aí vai também um jogo de palavras, porque ele fala assim GARDENAL NE prend PAS DE Então, NÃO LEVA E Mas aí ele continua mais NÃO PROM QUAND caché AU NÃO prend PAS DE E o som é muito parecido Mas na primeira frase, ele está falando o gardenal não tem E, então não tem E no final. C'est gardenal e a gente termina no som do L, mas sem E. Mais non prends qu'un cachet ou moins? N'en prends pas deux. Então, mas, só tome um comprimido. Um cachet é um comprimido em francês. Então, só tome um comprimido, pelo menos. Não tome dois. Então, no começo, ne prends pas deux. E depois, não prends pas deux. É bem parecido a, o som das duas frases, então essa é essa brincadeira que ele tá fazendo. Então, primeiro é o gardenal não leva E, e depois é não tome dois cachê, não tome dois comprimidos de Gardenal, tome só um pelo menos. E ali a gente encontra o pronome de novo, olha só como ele tá cheio nessa música, que ele fala Menon quand. Então só tome. Um, de novo, eu estou falando da quantidade, um, um que? Comprimido, eu tirei o comprimido, então eu vou usar o um, mas não prendo cachê moins, não prendo pas de. E ali o en aparece de novo, substituindo também o cachê, o comprimido, porque ele está falando do número dois. Não prendo pas de. Ne prendo pas de cachê. Não de. E ele continua. Ça te calmera Et tu verras. Tu retombe à l'eau. Então, isso te acalmará. E você verá que tudo será esquecido. Retombe à l'eau. Então, é essa expressão de a. Ah, caiu na água, foi esquecido. Então, se ela tomar o, o comprimido, vai acalmar e logo tudo vai ser esquecido. O que que vai ser esquecido? Le cafard le pleure. Ali, cafard, a palavra cafard significa barata. Mas ali, ele está querendo dizer tipo as tristezas. Le cafard le pleure. Então, as tristezas, os choros. Le peine de cœur. Peine de cœur é pena do coração, ou seja, os corações partidos. É assim que a gente vai falar em francês. Mas olha só, ali ele faz ainda um último comentário sobre a ortografia E ele fala oé dans Ou seja, oé no o Eu fiquei ali pensando o que, que isso quer dizer Porque o oé lembra que é uma letra em francês Tem algumas palavras que usam o som de o, o e o e", e eles estão juntinhos assim, numa letra só e quando a gente escreve cœur, por exemplo, a gente usa o O e o E juntinho também em francês. E eu acho que ali ele está fazendo, então, referência lá no meio da carta, quando ela escreveu também cœur, só que ela deve ter escrito errado. E aqui ele lembrou que ele está falando um monte de coisa, aí estava aqui o comprimido, vai te acalmar, você vai esquecer tudo, Le pains de cœur, mas quando ele escreveu cœur, aí ele escreve embaixo, o e dans porque é assim que se escreve quer. Então ele ainda continua, ele termina essa carta é, com mais uma, uma cutucada na ortografia, falando vai acabar, Le de quer, mas não se esqueça que no O ali vai um OE quando a gente escreve quer. Nossa, eu acho que foi um pouco mais complicado de explicar essa música do que eu achei que ia ser. É, mas é que eu gosto muito dela. Eu achei que ela ia ser simples. Se vocês escutarem, vocês vão ver que ela é bem lentinha, assim. Então é legal, dá pra ver cada pronúncia, dá pra pegar certinho cada frase. É, mas ao mesmo tempo, por causa desses duplos sentidos e por causa do, do jogo de som e porque o pronome apareceu muito e eu, assim, não domino 100%. Eu entendo bastante coisa de por que, que a gente usa ele, mas às vezes ele aparece e eu não sei por que, que ele tá lá <risos> também mas assim, pra mim foi uma experiência muito interessante, é, eu não sei se ficou claro pra vocês, então me contem como é que foi a experiência de trabalhar com essa música um pouquinho mais complicada no final das contas do, do Serge Gainsbourg, é, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima, tchau!